Meu Deus. Volta aí. Nossa, esse... Pegar tá pegar vendo esse dash aqui? Tem a cara, porra de bem, um, sei, de a bem, um sei, tijolo! Alguinha a desgraça de, de um tijolo evitou que eu desse o dash <risos> pro outro lado. Uma porra de um tijolo evitou que eu desse é o dash pro outro lado. Um tijolo. Você sai perto porra do botão de cura, porra. Aperta a porta, o filho da puta vai levar o tubo, caralho. Cara, eu botei para ir, pô. Mas tinha perto de um tijolo? O tijolo bloqueou é só. porta. É claro, essas pote bloqueiam é tudo mesmo, mano. esta merda. Mais <risos> uma